Para se ter uma ideia da gravidade dos problemas que, representa, que representação binária em ponto flutuante pode causar, vamos analisar um caso que ficou bem famoso, que é o do míssil Patriot. É, em 91, os Estados Unidos estavam participando da Guerra do Golfo e em 16 de janeiro desse ano eles lançaram a Operação Tempestade no Deserto. O objetivo da, da operação Tempestade no Deserto era expulsar tropas iraquianas do Kuwait, que tinha invadido e anexado o que tinha que tinha sido invadido e anexado pelo, pelo Iraque alguns meses antes. Okay? Então os Estados Unidos deslocaram várias tropas pra, tropas para uma cidade chamada Dharan na Arábia Saudita. E Dharan está aqui no está aqui no mapa, certo? É uma cidade que fica próxima à fronteira, fica razoavelmente próxima à fronteira do Kuwait e, portanto, de, deve ser uma localização estratégica. Não entendo tanto assim de guerra, de geopolítica e tudo mais, mas é, dá para entender que aqui Daran seja uma, um ponto estratégico é, com, com a Arábia Saudita sendo um país aliado. E, o, o sistema de, de defesa antiaérea dos Estados Unidos tinha esse né, era para se defender de mísseis iraquianos que eram que eram mísseis é, mísseis Scud okay? é, nessa nessa guerra é, tinha muito ataque aéreo e aí você tinha que interceptar os mísseis é, inimigos antes que eles atingissem a sua base ok essa é uma foto da guerra do Golfo provavelmente até pela pelo nome da foto da própria operação tempestade no deserto e os mísseis que eram usados pelos pelos, é, pelos iraquianos são esses escudos eram, eram mísseis uh, produzidos pela antiga União Soviética que era na que era a época aliada de, do, de países como o Iraque okay? então os mísseis do, do sistema antiaéreo americano eram os mísseis Patriot. Os mísseis Patriot eram usados por diversos países na Europa e até no, no próprio entorno ali, do Oriente Médio por Israel. Essa é uma foto de um, de um Scud, de um, Scud, não, de um, de um Patriot. Tá? É, a tecnologia dos, dos Patriot era, bast... era, era razoavelmente sofisticada tinha era um tinha um sistema de, de detecção de alvos por radar é, esse sistema era capaz de detectar que tipo de alvo estava sendo detectado e se fosse um míssil ele ele poderia interceptar o míssil né e quando como é que ele interceptava bom basicamente né a hora que o que o radar que o radar dos mísseis detectasse um alvo automaticamente o míssil era disparado Ok? E aí o, o Patriot rastreava o míssil inimigo, tendo como base dados de, é, de velocidade e intervalos de tempo. Esses intervalos de, de tempo eram medidos por pulsos de radar que eram emitidos periodicamente. Só que no dia 25, uh, os, os, iracu, os iraquianos é, que, tavam, que tinham invadido o Kuwait mandaram um, um Scud em direção à base americana, e os Patriots, né, os mísseis de defesa dos Estados Unidos, não conseguiram rastrear esse, esse míssil. Vamos entender um pouquinho por quê. Okay? Basicamente, o problema né, tinha a ver com a representação de números reais em 24-bits. É, foi uma, é, Eles usavam só 24-bits para para representar os números, os números reais em binário, e isso foi o maior problema. Tanto é que, se, você, se vocês olharem a, o trecho, um trecho do relatório que eu vou traduzir aqui para vocês, lendo, tá, é, essa é a, a conclusão da equipe que fez a, a, a perícia e que fez toda a análise do, do, do problema, equipe do governo americano. Né? Ele fala, a previsão de onde o SCUD vai, uh, vai estar num instante de tempo, num instante de tempo uh, posterior é uma função da velocidade do SCUD, da velocidade que a gente se conhece do SCUD e do instante de tempo da última detecção pelo radar. A velocidade é um número real que pode ser expressado por um número inteiro, uma parte inteira, na verdade, e uma parte fracionária, decimal. Por exemplo, 3.750,2563 milhas por hora, que é a velocidade do, do Scud no ar. O, o tempo é medido continuamente pelo cronômetro interno do sistema em décimos de segundo, mas é expresso como um número inteiro. Isso é um truque bastante usado né, para tentar não se perder precisão. Apesar disso não deu muito certo no caso, do, do, no, no caso desses Patriots aí. Uh, quanto, mais, quanto mais tempo o sistema tem estado em operação, maior vai ser o número que representa o tempo. Para prever aonde o SCUD estará é, em, em, é, a seguir, tanto o tempo como a velocidade tem que ser expressos como números reais, e aí é que entra a questão da representação. Pela maneira como o computador do Patriot faz os seus cálculos e pelo fato de que seus registros têm apenas 24 bits de comprimento, a conversão de tempo de um inteiro para um número real não pode ser mais precisa do que 24 bits. É o problema que a gente já discutiu em videoaulas passadas. Essa conversão resulta em uma perda de precisão causando um cálculo de tempo menos acurado. O efeito dessa inacurácia sobre, uh, sobre o, o, os cálculos é diretamente proporcional à, ve à velocidade do, do alvo e a quanto tempo o sistema eh, tem estado operacional. Consequentemente, uh, fazer, a, fazer uma, uma conversão de dados, no caso aqui de inteiro para real, após o patriota ter sido, eh, estar, estar uh, operando continuamente por períodos extensos, causa, uma, causa um deslocamento do, da medida do centro do, do alvo, fa, é, tornando menos provável que o, que o alvo, neste caso um míssil Scud, seja é, interceptado com sucesso. Vamos entender um pouquinho melhor aqui o que está rolando. Né? Se a gente lembra lá da física 1, tá? é, a gente sabe que velocidade instantânea é a derivada de, da posição em relação ao tempo. E a aproximação numérica que a gente faz em primeira, em primeira ordem é justamente que uh, essa derivada é aproximada por Δx sobre Δt. Né? É a gente vai ver a aproximação de, de, de derivadas numericamente um pouquinho mais para frente já nos, nos próximos vídeos. Esse Δt, é bom a gente lembrar, é o instante de tempo em que está considerando menos um certo t zero, que é o, o, o instante de tempo a partir, é um, é um deslocamento no tempo né, que a gente usa para uh, poder fazer o cálculo do, do intervalo de tempo. Bom, qual que era o intervalo de tempo em que o cronômetro era atualizado? Um décimo de segundo. Se a gente pega 0,1, 0,1, e, e, e, e traduz isso para. E, e expressa isso aqui em ponto fixo, tá? É, pegando esse número, esse número em ponto fixo em formato binário e multiplicando pelo, pelo tempo que é armazenado na variável inteira, você vai ter, no fim das contas, um número real. Só que esse número real vai estar, tá, vai ter a precisão dele limitada pelo número de bits com o qual a gente a gente representa os números reais. Ok? Então 0,1 é, na base 10 é expresso na base 2 desse jeito aqui, ok? E o, o problema é que o cronômetro já tinha já estava rodando na, na, na hora que o, que o escudo inimigo apareceu no, no céu por 100 horas. Okay? Isso são 360 mil, 300, 3 milhões e 600 mil ciclos do, do cronômetro. Cada, se você converter isso daqui, você, você, a gente já viu né, que quando a gente converte, é, é 0,1 não tem representação exata, e quando a gente converte de volta para a base decimal, nunca vai ser exatamente 0,1. O valor real do, do, do binário representado. Ainda mais em ponto fixo. Tá? Ainda mais em ponto fixo. Nota que, nota que se eles estão representando aqui em, em, em ponto fixo, se eles estivessem usando o ponto flutuante, eles teriam ganho aqui tranquilamente quatro dígitos a mais para representar, representar o número decimal. Tá? Esse, esse, esse, esse número fracionário. Okay? E a inacurácia em 100 horas é de 0,3433 segundos, ok? Ou seja, esse T0 aqui não era 360 mil segundos, que é, o, que é o número de segundos que existe em, em 100 horas. É 360 mil menos 0,3433. E aí você vai, se você, vai se falar, você vai falar, poxa, Marco, mas é tão pequena a diferença. 0,3433 segundos parece pouca coisa, mas, se você parar para pensar na velocidade do Scud, um Scud voa a, mil, a mais ou menos 1676,4 metros por segundo. Se você multiplica isso daí por 0,3433, o erro que você vai ter no posicionamento do seu míssil é, da, é, é mais de meio quilômetro, são 687 metros, ok? Ok? E o resultado de um projeto inadequado, de não se levar em consideração o, o problema da precisão numérica, na, os pro, na verdade os problemas de imprecisão numérica causados pelo número finito de bits para a gente representar um número qualquer em binário, foi a morte de 25 soldados e de 100 outros feridos porque o míssel, o Patriot não conseguiu rastrear o, o míssel Scud. Então, esse caso é um, é, uma, é um alerta tremendo para o fato de que é, tem que se levar em conta sempre a, os problemas de imprecisão que vão se acumular ao longo do tempo, com, é, quando a gente vai fazer é, cálculos, porque em, vários, em, em várias situações, quem está fazendo cálculo numérico vai acabar... É, colocando, envolvendo a vida de outras pessoas na, com os resultados dele. Tá? Você pode botar em perigo a vida de muitas pessoas aí. Ok? Então fica o aviso. Muito cuidado com, com, com precisão nas, nas variáveis. Tá? Certifiquem-se sempre que, se você tiver usando um determinado tipo de real, real de 4 bytes, real, real de 8 bytes, real de 16 bytes, que esse, esse esse essa esse tipo de variável vai conseguir representar o seu número adequadamente dentro da precisão necessária, porque senão coisas muito ruins podem acontecer. OK? Até a próxima vídeo aula.